Meus amigos e participantes aqui do canal Pássaro Eletrônico Estou aqui com esse grande amigo Edilson, da revista dos Passarinheiros, né? E, e, e Cia. Eu quero conversar com ele aqui para apresentá-lo aqui no nosso canal, apresentá-lo para quem não conhece. A maioria conhece, mas o importante é que ele vai ter esse espaço aqui para conversar conosco. Boa tarde para você, meu amigo. Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Participando de mais essa edição da Paeja 2022. A Paeja, que por dois anos ficou suspensa, voltou. A pandemia ajudou muito dos criadores e agora essa confraternização bonita bacana, aí os, os curioseiros podendo estar perto do outro, conversando, botando as conversas em dia. Pois é, rapaz, eu tenho uma curiosidade muito grande, acredito que é, é recíproco também da grande maioria, né, de saber como é que é esse trabalho que você desenvolve junto aos criadores, né, trazendo visibilidade, trazendo conhecimento, cultura entre eles também, né. Fala para nós um pouquinho como que é o teu trabalho junto aos criadores de pássaro e em específico aqui, os criadores de Curió. Revi... Eu sou editor, fundador da revista Passarinheiros e Cia, que completou... Completa 22 anos, agora em junho, e estamos na edição 124, publicada, fazendo a 125. Então, nesses 22 anos, foram mais de 2 mil matérias, que fala de todas as espécies. Né? O curioso, sempre teve uma atenção grande, por ser a espécie que é mais criada no Brasil. E o meu trabalho, por conta de fazer essa revista, demanda que eu esteja em contato com todos os criadores. É o passarinho que eu gosto, que eu sempre participei de torneios. Aos 15 anos de idade fui juiz de canto, então é um passarinho da minha predileção. Gosto muito, os criadores são, não são clientes, são amigos. Né? E a gente tenta investigar junto com o meio acadêmico, o meio científico, para transformar numa linguagem popular e poder publicar para os criadores, no sentido de enriquecer o conhecimento, que eles possam, com essas informações, aplicá-las no criador dele e ter um resultado melhor na reprodução, aprendizado de canto, em toda... Em, em tudo em relação às aves. É importante, eu queria também te perguntar, como é que se faz para se ter acesso à tua revista, numa revista que você representa, né? Como é que é? Assina-se, contrata, como é que faz? é fácil. O preço é bem democrático, 130 reais por ano, que pode ser pago em quatro vezes no cartão de crédito. Os links de pagamento, a pessoa pode fazer pela assinatura pelo site www.passarinheiro ozecia.com.br É lá, é só preencher o cadastro que o sistema já nos avisa. Nós temos também uma coleção das revistas editadas de curió ao longo desses 20 anos uma seleção de 10 revistas com matérias de curiosos na capa que nós vendemos por R$ 64,00 quatro parcelas de R$ 16,00 no cartão também. É um valor que eu faço até como um desafio aqui a quem quiser assinar que se a pessoa assinar e não gostar do conteúdo, eu não tenho problema, eu devolvo o dinheiro para a pessoa. Entendo. E. A pessoa recebe uma revista física, uma revista eletrônica ou tem ambas? Não, hoje nós só temos a revista física, em papel. Tem um projeto, um portal que está em desenvolvimento, está quase pronto. Nesse portal serão publicadas todas as matérias dos 22 anos de revista e a cada edição lançada também sairá no formato eletrônico, que será acessado mediante uma, uma assinatura também, num precinho bem democrático, mas o interessante disso é que terá acesso ao conteúdo, 12, são mais de duas mil matérias. E também aos vídeos que nós já temos produzidos e passaremos a produzir. Passaremos a produzir também as matérias em formato de vídeo. Pô, bacana, era a minha próxima pergunta. Eu queria saber o que é que pode estar tá vindo de novidade na revista, né? o que é que pode estar tá vindo de é, coisas diferentes né? que é, foge aí do, do, do costumeiro aí das revistas normalmente, né? Sim, sim. É uma, é uma demanda relativamente barata, né? Porque hoje o custo de uma impressão gráfica é muito alto, o custo do correio é muito alto. Acaba onerando. E sempre tem um delay aí, o tempo de publicação, né, hoje com a, com a possibilidade da publicação eletrônica, as matérias ficam muito mais dinâmicas, ficam muito mais atuais, né, porque às vezes de um dia para o outro já aconteceu coisas que já tornam aquele assunto obsoleto, já aconteceram coisas novas, né, então... Ou só no eletrônico que você consegue essa possibilidade. E nós estamos providenciando isso também. Você poderia dar para nós um spoiler aí de alguma matéria que vai sair na revista, ou algo que você está planejando fazer, uma cobertura de algum, de algum evento, de alguma coisa? Aqui a paeja com certeza vai ser capa, né? Não, não vai ser capa, a paeja todo ano a gente faz. É... Capa normalmente a gente faz relacionado a um criador, né? O trabalho de algum criador, de algum campeão. Porque eu faço seis revistas por ano. E eu também tenho que contemplar o pessoal de Bicudo, Coleira, Trinca, é. Então, tem essa distribuição de espécies. Agora, o evento da Paeja é grandíssimo, é magnífico, é, é uma coisa que eu estive presente em todos. Salvo eu, só devo ter faltado um, que eu estava em viagem nos Estados Unidos. E, e o Lua é um grande amigo, um batalhador, o cara que merece o meu respeito, a minha admiração e... É espetacular. Você viu que é um evento espetacular. Bom, é, com isso, né? Eu quero te agradecer por você ter cedido aqui para mim é, essa entrevista aqui, né? Até te peguei na surpresa aqui, Foi, de bate mas é pronto. Mas eu, eu, eu um gosto. Presente. Mas eu gosto exatamente disso, né? Para trazer conteúdo aqui para a galera aqui do nosso canal, né? Sempre é bom Vai. dar visibilidade para as pessoas que está nesse meio que a gente sabe que não é fácil, né? Para finalizar, um para finalizar, eu queria te perguntar hum. é, quais são os objetivos do futuro da revista. Se você quiser falar o, o que está que para chegar, o que é que você está é, planejando aí para o futuro próximo da revista. Aí. Olha, o futuro próximo é como eu falei há pouco. eu Acho que é o mais importante: transformar o formato das matérias em vídeos, vídeos explicativos, porque hoje o povo prefere muito mais assistir um vídeo do que ler um artigo, né? Uh, Infelizmente, uma cultura do brasileiro mesmo mas de um ser humano de um modo geral ele tem um pouco de aversão à leitura, o vídeo é mais gostoso mesmo de claro, você é. mais entender dinâmico, né? mais dinâmico, mais gostoso de ver você pode às vezes estar dirigindo o carro e estar escutando o conteúdo né, então consegue uma interação mais fácil, e eu também gosto disso, eu já e... fiz alguns vídeos, já produzi, já dei entrevistas em televisão em programas de alta, de grande audiência então basicamente é isso, e e A... o formato podcast, você pensa em alguma coisa para revista não? O formato podcast, ele praticamente vem junto com o vídeo, né? Porque um, um vídeo dando uma explicação técnica sobre um assunto feito num estúdio, vai ter uma imagem ou outra para ilustrar, mas o mais importante daquilo é o áudio, né? é o conteúdo dito, o conteúdo falado, explicado. Isso daí é a pessoa, como eu disse, vai poder ouvir dirigir, e ouvir no tá mesmo. Tá tempo, né? e vai ser como se fosse um podcast também, um podcast, né? É. Bom, que bom que a revista está com esse planejamento, com esse projeto. Agora falando de você, você cria algum tipo de pássaro, como é que é o seu mundo de criação? Olha, o passarinho da minha paixão, com sempre pretive é o curió mas eu gosto muito De um sabiá muito bom Eu gosto, eu tive os melhores é sabiás mesmo? do Brasil E hoje eu tenho Alguns coleiros Então eu estou lá com lugares Para manter os bichos endereços Diferentes, né? Manterem pássaros com nota fiscal E outro, mas os coleiros Também têm despertado é uma, paixão. Ah, é uma coisa muito gostosa de mexer Um coleiro de roda de fibra É muito gostoso de mexer aí você coloca o tuituito o ro... é o Não, de aí, fibra, é, fibra. aí é, tem que ser um cortador mesmo, eu tenho muito bom lá o Zapata Olha só. que eu peguei em novembro adquiri em novembro e esse ano devo participar em alguns torneios pontuais com ele, e um bom Sabiá alguns Ah, Sabiá não. Curió eu tenho um muito bom, que é a criação do Lua, eu tenho uns filhotes um também só. hoje um só, preto eu tenho uns filhotes que adquiri que também vou colocar em ambientes isolados peguei um com do Jaime JP filho do Navarro peguei do Capadócia é... Eu tenho mais alguns filhotes para pegar. Agora meio... Pô, bacana, olha aí, tá vendo? Uh, não é só fazer a matéria sobre os pássaros, mas também criando não, eu, os bichinhos. Eu com 15 anos de idade, eu fui juiz de canto de Curió. Uh -huh. Eu participei de campeonatos nacionais, já fiquei em terceiro lugar. Nunca tive um Curió campeão, mas eu tive o bacharel, que nunca foi em campeonatos... Mas é um, um maior orgulho Eu tenho um troféu na minha casa Que é do Bacharel, uma vez que ele ganhou Do cyborg num torneio Em Biuna, inclusive Nesse dia ele estava cantando Na minha experiência eu Acabei esquecendo, eu deixei o papel no fundo Ele na cantada O papel, pum, levantou, bateu na grade Ele continuou na cantada, ele não parou Esse dia ele ganhou Do cyborg então é um orgulho Muito grande, tive grandes curiosos Cara Branca, tive o Al Capone né Tive o Olimpo recentemente, fiquei em terceiro lugar no campeonato nacional, tive o Big Classic, não cheguei para torneio, mas transferi ele para o Fraga, filho do Big Ben, tive grandes curiosos. Obrigado pela sua entrevista, muito obrigado mesmo, te agradeço e fica aqui no canal o registro desse grande parceiro, desse grande amigo e se vocês quiserem acessar a revista dele, ele vai falar mais uma vez aqui o site, o Instagram, o que ele quiser, e-mail para vocês acessar, assinar e ter esse, esses eventos. Exemplares aí, com certeza vai ser muito bom. Vamos lá, Instagram, revista.com. Não, arroba É revista.passarinheirosessia Instagram, né? Instagram Site www.passarinheirosessia.com.br Tem alguns vídeos disponíveis lá no site, tá? Estão abertos Tem um vídeo que eu indico muito interessante Uma entrevista que eu fiz com o professor Maurício Barbante A respeito de conservação, bem-estar animal, soltura de aves Isso aí, todo passaria. passarinho tem que assistir aquilo que muda o conceito, muda a concepção da coisa. Fica a dica, muito obrigado, valeu meu querido, muito obrigado. Obrigado galera, tamo junto, fiquem com Deus.